Essa daqui é a HAL A skin de M4x4 mais cara do CSGO Hoje o seu preço varia de 2.800 dólares A 12.400 dólares Isso porque a HAL é a única skin Contrabando do CSGO E contrabando nada mais é do que o nome De uma raridade única no CSGO Que a Valve criou para essa skin quando descobriram Que ela foi plagiada E quando eu digo que essa skin foi plagiada, sim Eu estou falando da HAL, mas não dessa Que vocês conhecem hoje em dia Quando a HAL chegou ao CSGO, ela era totalmente diferente Ela era assim, porém Poucos dias após o lançamento, no dia 1 de maio de 2014, foi descoberto que aquela ilustração presente na HAL, na verdade, era um plágio de uma outra arte, pois essas skins que são lançadas em caixas do CSGO não são criadas pela Valve, e sim pela comunidade. A comunidade cria skins, a Valve aprova e coloca nas caixas. Algumas pessoas, na hora de criar uma skin, roubam artes de outras pessoas. Isso já aconteceu algumas vezes no CSGO, mas com a HAL foi a primeira vez. E a Valve simplesmente não poderia remover a HAL do jogo, tirando o inventário de pessoas que tinham gasto dinheiro com essa skin. Então, ela manteve a skin no game com a ilustração alterada para essa que conhecemos hoje e alterou a raridade para contrabando, ou seja, uma skin impossível de ser dropada novamente. Por isso que a M44 Hall é extremamente rara e, consequentemente, extremamente cara. Porém, rapaziada, o que eu fiz hoje foi insano. Não nego que deu uma burlada no sistema, mas... De verdade, valeu a pena. O resultado final surpreendeu. Basicamente, eu encontrei a textura antiga da HAL e apliquei no CSGO trocando pela HAL atual. Ou seja, fazendo isso, eu consegui jogar uma partida de CSGO com a m 4 a 4 HAL versão 2014. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Isso daqui tá muito louco e até agora eu não vi ninguém fazendo. Vale a sua inscrição, né? E o like.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 Eu jogo A, mano. Azinha é do pai. Onde você vai, Felipe? Vou ficar aqui no, no FNX. FNX vs Cloud9, quem lembra. Vou jogar igual. Peitei o aí, é linguiça. Não, não, não, não. Palácio. É bom o palácio. Cuidado, liga aí, hein, Felipe. Mesmo... Nossa, mas muito legal aqui, tá? Tira a cara, tira a cara, Felipão, tira a cara. Vai, vai, Errou. Ai, mano. Se eu tivesse kit, eu ganhava. É verdade. Um x1. Felipe, tá Não tem kit, Filipão. Deu direto, confia. No corpo foi entregado. eu Pode correr, Filipão. Ah, também vai guardar nada, né? Tio, o que é que, eu tava, fazendo ali, sem kit. É que eu tava na smoke, mano, mas acabou a smoke. Mas você durou um tempão até. É, então. Aqui eu duro um pouco mais. Um a cada quatro homens sofre de ejaculação precoce no Brasil. Bora, bora. Caraca, dois bases. Ô, Felipe, não, não aguenta ficar uma partida, cara. sou eu? Onde sou? Tá é, na base. Puxei palácio nada, tá, galera? Nada palácio. Não é a, não é a, não é a, não é a. Não é a. Caramba, vai, Caramba, Nossa, cara Freddy. Mano, esse Freddy não tá limpo, não, hein. Tô costa, tira a cara, tô vai, costa. Vai. Tira a cara, galera. Ai, tome. Ó, dropou uma aí. Tem a base aí, ó. E rapaziada, essa é a antiga HAL. Quando a HAL foi lançada no CSGO na Huntsman Case, ela era exatamente assim. Só que aí, eu tô daquele direito, tropei uma autoral e. um pouco. Bango malta aí. Bang alto. Olha o pau. Matei. Palácio tem spa. É mesmo, acabou. A armada aqui é rápida, rapaziada. Enfim, rapaziada, assim era a M44 Hall quando ela foi lançada. Porém, em poucos dias, deu toda aquela treta, todo aquele problema de direitos autorais. Enfim. E aí, a Valve foi lá, alterou a skin e a deixou como é exatamente hoje. Todo mundo conhece, né? Pelo menos eu acho. Na minha opinião, a toa é muito mais bonita, rapaziada. Mas essa daqui é legal. Tô chegando, Felipe. Tá bem? Não dá, bem aqui. Tem um. Pode o Felipe. Maravilha, Ó a movimentação. Não deu. Vai caverna que eu bango, linguiça. Eu bango pra você, caverna, vai lá. Tá, eu Não, banga palácio, banga palácio. Pode bangar, Banga Ah, moleque, você tá tirando. Azul. Mano, não nossa! Que Linda, Felipe! Tem um B. Liga aí, B. Liga aí, B. Liga aí, B. Liga aí. Pode ter mercado já, né? Pode. Tá aqui, velho. Nossa, Silveria! Aqui, ó, Ela tá vendo? Preta, né? Sei lá. Ela era mais escura. Eu acho a atual muito mais bonita, pra ser sincero. Eu vou ficar B aqui, Miguel. Eu vou ficar aqui, relaxa que eu ganho. Caiu aqui. Calma. Mano, eu fui brincar. 89. <risos> fui brincar um pouco. Linguicinha, você é o primo do... do cara lá da Imperial? Não, sou irmão. Ah, é. 89, tá nesse smoke aí, ó. Morreu. Você maravilha, é maravilha, linguicinha Eu vou jogar de roll até o final, não, mano. Isso daqui é história, rapaziada. Isso daqui é história. Ó, banga a caverna quando eu pedir? Como é que vocês vão ver aqui não Quando eu pedir, tá? Pode fazer, pode fazer. Perfeito, Pô, não tem ninguém na B, tio. Cara, eu trou... Mano, calma aí. Pode ter alguém aqui, cara. Boa linguiça. Nada caverna. Boa linguiça. Boa oh, linguiça. Ô, linguiça. Oi. Você vai acompanhar seu irmão lá no IEM Brasil ou não? Eu acho que eu não sei o que mais eu vou. Ué, mas ele não classificou? Ué, então. Peraí, deu agora. É, né? Na hora de fazer flash, você gosta. Flash com a boca. É, é, é. Meu Deus, não, mãe. Matei um. Linda, maravilha. Linda. Sou Get Right Get Right? Man. Get Right, pra é. quem não sabe, é um jogador lendário, Multicampeão. Ai, E aqui... Tem mais Ajuda! Tem mais dois lá na caverna é da época ou não? Não, eu não sou da época Mas o Get Right, rapaziada Ele jogou muito tempo da Nip Foi o melhor jogador do mundo Ganhou Major Como você citei? Ou se foi? Nossa, que malotável é essa, cara? Matei meio Vou voltar aqui então, pode ser B aqui, inclusive. Mano, eu ainda vou acertar essa movimentação, cara? É tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Calma aí, Felipe, run pra esse retake aí. aí quando eu pular, tá? Pode pular? Hum, tomou. Ai, maravilha, Felipe. Isso daqui foi gostoso, hein? Bora, bora, bora, bora, bora. Deu meio, dois meio. lindo. Eu vou colocar palácio e vou bangar meio, Felipe. Espera, espera, espera. Ai, Não Não, eu tem que ir. Tenho que bangar. Ai, já era, mano. Não tinha como, foi uma lotovada. Vai que você consegue ganhar ainda esse round. Você é bom, cara. Nossa. Nossa, que entregado. hein? Linda, Kings. Direto, direto, direto, confia. Vai direto, vai direto, vai direto. Ganhou já, acabou. Nossa, valeu, falei, oh. meu irmão. Vamos fazer uma call diferente, ó. Eu vou smocar a caverna e você vai me dar um run pra dentro da caverna, tá ligado? Run bush pra dentro da caverna, sacou? Caraca, dois smokes é foda, vai. <risos> vou descer um <risos> pouco mais pra dentro. Ruxa aí, foda. Tem é, tá? ninguém aqui não. Vamos ruxar aqui? Vamos os pra Tô virando. <risos> Caraca, hein, Felipe? Obrigado por olhar. Ué. Ah, pensei que você tinha puxado comigo, mano. Ah, não, não sabia não, que eu, você eu ia ficar olhando o palácio daí. Deu. Entendi. Pensei que você ia olhar o palácio ali. Ele... Valeu, meu Nossa. Jogando. Felipe, tá jogando de hall. Deixa o Felipe ali B lá. Ei, Felipe, pra quem não sabe, rapaziada, eu e o Felipe de uma dupla, tipo, Cris e Greg. É tipo, mano, Bebeto e Romário. Bebeto e né? Romário. Não. Foi mal. <risos> Opa, tá aqui? Obra oh, Você é pode... Nossa, eu pinei muito, cara. Isso foi ridículo. Ah, não. Ele... Ai, não. Aí valeu. O que o cara tá fazendo aí? Dropa uma aí, Felipe. Sei que vai subir agora, fechou? Eu vou te mostrar exatamente a posição que você subir. Quer tentar ir por cima? Não, não, não. Deixa ele por baixo dessa vez. Isso não é ideia, não, mano. <risos> ah, mano. Foi meu CT, velho. Nossa, tá do jeito CT Ai, balei Ó, você rushou o palácio O Fred Grugger ficou aí, cara Jogou, O cara plantou um plant inexistente CT e fogo CT e fogo Esse jogo aqui tá com celular apertado CT Hum, valeu. Mano, vamos fazer um... Ah, pior que vai ter que forçar, né? Véio? Vou pegar a pé-bomba aqui, Felipe, você. Vou lá, já. Vou dar um aqui. Meu Deus, como que eu saio daqui agora? Aí, e Fred? Fred boa, boa, Linguis. Faz um drop aqui de M4, Felipe. Boa. Imagina essa al com iBuyPowers, Powers. Tá diferente. Muito diferente. Ah, eu aqui. Tem meio. Tira a cara meio que eu tô bem aqui. Pode estar passando a é ele, mano. Caraca, Gruger. Ah, Gruger. <risos> é, Gruger tá. Ó, oh, B, B, B, B, B. Matei B. Mano, esse Alisson Arthur sempre tava pra mim, velho. Cala tá, aí, Felipe. Vamos eu junto. Sou, errar, tá aí, eu sou rato, cara. Queimou, queimou, queimou, queimou, queimou. queimou. Matei ele faltinho. Não, tem janela ainda, tem janela ainda. Fingei que entrei. Matei. Eu, eu, tá bom, tá bom. Banga CT pro seu Cal, buguei. Okay. Só depois, assim não tá do que Tá aqui. Esse cara é o Ninja Boy. Linda, Ninja Boy. Bora, galera, vamos ganhar esse pisto aqui, que esse pisto aqui eu já que é o round mais importante do jogo. Oxe, B, pode vir. Ai! Nossa, a gente passou. Meu Deus, que nem é um pouco. Isso, mano, tem uma calboa aqui que é o seguinte, ó Vocês vão tudo palácio, o flipeiro vai dar um Orbush pra mim meio, Eu vou matar dois meios E vocês vão entrar no palácio, fechou? Toma Não, me trava, moleque Eu tô... Caralho. 2x2, hein, 2x2 2x1, rapaziada L, L, L, linguiça Irmão do Rini no clutch, rapaziada Vamos ver se ele tem a genética Meu Deus, olha onde ele foi, mano Nossa, você é frio, hein, mano? Tá muito. Aí tá muito. Não, cara, dá uma. Tá demais aí. Ah, mano. Eu não vou comprar tudo, não, mano. Seu corpulso, lave você por cima de mim. Que outra? Caraca, o Ligue em Cima acordou. Maravilha. Dá pra passar pro plant. Plantei, plantei para liga. Plantei para liga, vamos fechar. É, eu admito, ele liga o carregou esse round. Ai, moleque! Você tá fodido. Vem cá, Felipe. Confia no pai. Run, runzinho. Pode dar, pode dar. Mais pra frente. Tem 3 para ver, 3 para ver. Nossa, esse round foi meio merda. Que bang é essa, cara? Meu Deus, mano. Que bang é essa, mano? Deve até pra ganhar esse round, mano. Mas é o Felipe, ele tá com 6 de vida, cara. Escada em Eu duvido você dar a volta pela base no L, cara. Eu duvido, mano. Acho que não foi na bang. Eu acho que ela foi pra retake. Para de vale correr, cara. Guarda essa pelo menos. Mano, vamos ruxar essa aqui, galera. Vamos lá, para lá pra nós, Kings. Confia. aqui velho. Nossa! Calmou, galera. Nossa, Mais, é, bolos, bolos, bolos, bolos. Bango o mapa você CT, Felipe, daqui a pouco. é quando eu pedi, tá? Ó. Oh. Morri. Mano, CT. Caraca, gostei do Keith, tá? o que foi aqui, tá? Deixa pra lá. Mano, vamos fazer um rush B, galera? Vamos acabar com eles. Eu faço isso, eu faço isso. Não, relaxa, Felipe, ele tá com um respawn aí, meu mano. Apaga o fogo dele aí. Ah, não. Que é isso? Todo... Não, todo mundo aqui? O que, que é isso, cara? Esse cara não tá limpo, não, mano. Eu vou abrir, eu vou abrir, mano. 11x1 é 11 não dá, cara. Bora, bora, vamos ganhar, puxa B aí cara, vamos perder essa partida não, olha aí, linguicinha, cachorro e Felipe, 21 kills pra cada, caraca Felipe, rush B meu amigo, tomei de alto do Alisson Arthur, Tive, tiro, 85, não ganha, não ganha, não ganha Mano, dá uma alpe, Felipe, rápido. Dá uma alpe, dá uma op dá uma alpe. Aí, rapaziada, que tá assistindo o vídeo. Vou falar um bagulho pra vocês. A câmera, acabou a bateria. Mas a gente segue o jogo mesmo assim. Linda, Felipe. Toma de galinho, meu amigo. Mano, o que, que vocês estão fazendo aqui? Porque não entrou com os caras. Vou bangar, ô Kings. Oh! Tome. Tomou o descolpicano. Que que a bomba tá fazendo base? Esse é o questionamento. O que, que a bomba tá fazendo, base, cara? Tá aqui, default, Felipe. Peguei. Smokei base. Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba. Hum, pra quem não sabe, no meu servidor, a Molotov Amiga não dá da dano. Fácil. Run? Runzinho? Sabe da Rambush, Linguis? No primeiro, hein? O que é Caraca, como que... Ah, não. Como que essa bala não pegou, velho? Que isso? Ah, Felipe, tá atirando. Tira no cara, atirando no pé. Parece. <risos> ah, é sim. Ó oh. Ah não, mano Filipão, não perde esse round não Você tem que ganhar esse round, senão os caras vão fazer 14 Nossa, que maroto que Maroto mesmo, cara Dá tá, defusão, tá defusando, tá defusando Tá defusando Joga muito, Felipão Ai, será que dá tempo? Linda, smoke aí pra passar. Ai, tá aqui, Felipe! Vou passar pulando. Errou. E CT também, tô mirando CT. Matei. Onde, onde, onde? Dá um Vai para base, Vai para base. Ah, tem que plantar, né? Você tá querendo me dar. Pinei. Mano, segunda vez que eu pino pro Alisson. Liga, liga, liga, liga. Tá Felipe? Não, Felipe, não, Ele Felipe, tá doido. Manei, né? só Meu Deus. Felipe joga. Bora, galera. Vamos fazer esse último áudio. Felipe, vem cá, Felipe. Confia. Eu sei que não deu certo em nenhuma até agora, mas agora vai dar bom, mano. Ó. Meu Deus, isso foi muito bom. Nossa, a chance jogou em. Opa, bangou. Bangou da liga. Já comi, já. esse Felipe, não joga muito. Susto, mano. Pra direita? Matei. Ó, quem que tá jogando essa molotov aqui? O Lingo desde o primeiro round tá com o objetivo só, mano. Quem me Aí o dog, não queria ver a pessoa, né? Vai ver bastante. Né? Hum, errei esse dumb bang. Esse bang é pra pegar o cara rato, ó. Eu errei de novo. Não, não, tá ali, você... Deu acerto. Não de... Ah, acabou. é de Deixa acabou. pro pai, pode tirar ah, pro pai, pode chegar pro pai. Linda É isso aí rapaziada Minha primeira partida Usando a hall Versão antiga né? A hall copiada Comentei Você prefere a hall antiga Ou a hall atual Como ela é Eu mil vezes a atual Não tem nem comparação viu? Espero que vocês tenham gostado Rapaziada Lembrando aqui no canal Cachorro 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se inscreva Ative o sininho E é isso manos Valeu Eu e Rio Vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo No canal Cachorro 337 Fá